Viva amigas! A minha mãezinha tem 83 anos e tem alguma retinopatia diabética portanto tenho dificuldade em ver é uma visão turva que os óculos não não, não tem nenhum tipo de influência e tem, tem ficado entusiasmada com o crochê e tem tentado fazer algum crochê como fazia antigamente e como veem aqui está uma peça lindíssima, um crochê lindíssimo Bem feito, o modelo também é lindíssimo, muito interessante. E a minha mãe ficou muito, muito, muito feliz e alegre, muito contente de conseguir. Disse-me: Ainda consigo fazer crochê. E eu disse à minha mãe: É lindo, o modelo é lindo. Aqui no finzinho, o barradinho final é um ponto que a minha mãe também inventou. Exato, a minha mãe também inventa. Ponto.